Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Ilan pastor da New Generation Christian Community Church aqui em Denver ou se você preferir, Comunidade Cristã Nova Geração. Nós somos uma igreja brasileira que funciona para brasileiros e para americanos ou qualquer outra nacionalidade que entenda uma das duas línguas. Para nós será um grande prazer se nós recebemos uma visita tua. Se você está recém-chegado na cidade, por que não vem? Vem um domingo às 5 horas da tarde, esse é o horário do nosso culto. Nós temos classe para as crianças, nós temos também depois do culto um momento delicioso, onde nós conversamos e comemos juntos, e é grátis. Você é bem-vindo com sua família, sozinho, acompanhado, como você desejar. Será um prazer conhecer você. Venha nos visitar. Nós estamos em dois endereços, nós estamos aqui em North Glen, que é pertinho de Denver, e estamos também em Fort Collins, que é uma cidade mais ao norte. Se você mora na região de Fort Collins, venha nos visitar também. Mas se você mora aqui em Denver, você também é nosso convidado. Seja bem-vindo, um grande abraço para você. Estão prontos para a palavra do Senhor? Right, guys, ready for the word? Quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que nos assistem agora ao vivo pela internet. Feliz Páscoa para vocês. Happy to all Se you. você estiver assistindo a gente aí, deixa sua mensagem. Se você estiver assistindo, deixe Nós estamos orando por vocês. Amém? We'll be Amém, queridos. Quantos estão alegres nessa noite e com calor, digo amém. Está quente aqui, né? Se alguém puder abrir as janelas, duas aqui e, ab e abrir duas ali do meio, ajuda, viu? Os Irmãos, alguém irmão so pode abrir a janela, não tem problema não. So Aleluia. Quero que você nessa noite abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Esse tradutor hoje aqui está bom, não está? Não vou traduzir isso. Por que não? Come on. O tradutor, para ser bom, tem que traduzir tudo o que o pastor fala, né, irmão? O tradutor tem que traduzir tudo o que o pastor diz, certo, irmãos? Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Exodus, capítulo 12, versículo 1. Nós hoje estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Today we're e é muito importante a gente entender o, o verdadeiro significado da Páscoa para nós. Eu não sei se você alguma vez já pensou nisso. Mas a Páscoa tem um significado para Deus. Mas a Páscoa tem um significado para tem um significado para os judeus has to the people, e tem um significado para nós has to us. quantos aqui já pensaram exatamente nessa linha de pensamento sobre a Páscoa? levanta a mão Who has that, that oh, had that pode levantar a mão, sem dó eu sei que vocês pensam muito can. sobre as coisas de Deus Amém. eu Amém? vou repetir, a Páscoa tem um significado para Deus Uh, Easter has to God. A Páscoa tem um significado para os judeus. To the e a Páscoa tem um significado para nós. And to us. Quando eu digo nós, When I say us, <coughs> vamos orar pela Bruna que está indo agora é para o hospital. hospital. Amém. É... Senhor, vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, guarda a tua serva em nome de Jesus, God your in the name of Jesus. Para que ela tenha, Senhor, um momento de parto abençoado na tua presença, Senhor. That she may have a good, um, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida desse neném e a vida da Bruna. Guarda na tua presença. Blessa a vida desse baby e a vida da Bruna. Deus leva eles em paz ao hospital em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Deus abençoe, Bruna. Um aplauso aí, forte. Aleluias Obrigado. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Só eu falei que essa igreja vai crescer. Olha aí. Ó. I told you the church would grow, guys. I told you. Aproveita, irmãos. A semana que vem a Courtney e o Michael vão se casar, irmãos. Vamos orar por eles, né? Porque Next week, Courtney é... and Michael are going to get married. Eles têm so muitos beijos. We'll <risos> Amém. Então eu disse o quê? Que a Páscoa tem o quê? So what did I say about Easter? Significado. It has a significance. Tem significado para Deus, para yeah. nós, para os judeus e para nós. It has significance to God, to the Jewish people and to us. Para Deus, o que que a Páscoa significa? What is Easter's sign? Um, to God. Revela qual tipo de sacrifício ele fez. It shows what kind of sacrifice he made. Porque a Páscoa envolve o sacrifício de sangue. Because Easter involves the sacrifice of blood, the shedding eu, of blood. Antes que eu leia o texto, text, eu quero só ter certeza que todos entendem o que realmente a Páscoa significa. Quando Deus foi libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus então mandou que eles matassem um cordeiro. God said for them to kill a lamb. Eles deviam pegar o sangue e passar nas nos, nas portas ou nos umbrais da porta, no frame da porta. He told um, them to take the lamb's blood and put it on the doorframe of the houses. E Deus disse assim: à noite eu vou enviar o meu anjo. And then e o anjo vai entrar na casa de todas as pessoas que não tiverem o sangue nos umbrais da porta e vai matar o primogênito o filho primogênito kill the son. e vai matar também o primogênito entre todos os animais daquela família And also kill the of every in that então Deus estava ali falando que de fato aqueles que crescem nele what he was is that those who in him, e que fizesse esse ato and did what he wanted, e eles deveriam comer a carne daquele daquele cordeiro they eat the meat from that lamb. e eles deveriam comer aquilo prontos para para partir do Egito and they should be ready to leave Egypt. é interessante que naquela noite isso aconteceu And it's interesting that on that night, that happened. Então, na parte de Deus, qual é o sacrifício que a Páscoa significa? É o sacrifício do sangue que faz com que a morte não chegue até a casa dos judeus. Então, o tipo de sacrifício... So, the type of sacrifice. E é por isso que existe o nome Páscoa que... Uh, nós entendemos que o anjo passa e não entra sobre aquela casa. So, the significance is Passover. Passover, literally, as in the angel of death passing over the houses. E não entra naquela casa. And doesn't get into the house. E não mata o primogênito. And he doesn't get to kill the firstborn. E é interessante também que a Páscoa para os judeus And it's Easter for the Jewish Ele revela o favor de Deus It shows the favor, of God, favor por, of God Porque não é por merecimento Mas era um favor que Deus estava fazendo It was um, It wasn't because they deserved it It was because God favored them and, E para nós and for us, O que, que a Páscoa revela? What does Easter mean? Revela O Santo de Deus It reveals the revela o Deus Santo que ele é nós vamos entender isso e nessa noite eu vou explicar um pouco mais isso vamos ler o livro, vamos ler Êxodo 12.1 e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito dizendo o Senhor este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Este mês vai ser o começo dos meses para você. É o primeiro mês do seu ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Tell the whole community of Israel that on the tenth day of this month, they must each select an animal of the flock according to their father's households, One animal per household. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas ou das pessoas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. The too small for a whole animal, that, pers that person and the neighbor nearest to his house are to select one based on the combined number of people, you should, ap you should apportion the animal according to what each person will. Each person will eat. o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. You must have an un unblemished animal, a year old male, you must take it either from the sheep or the goats. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. You are to keep it until the fourteenth day of this month, and then the whole assembly of the community of Israel, Will slaughter the animals at twilight. E o tomarão do sangue, o poluão em ambas as ombreiras da verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. As well as e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Do not let any of it remain until morning, you must burn up any part that does remain until morning. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Here is how you must eat: dress for travel, your sandals on your feet, your staff in hand, you are to eat in a hurry. It is the Lord's Passover. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, amém. May God bless his word right our o povo de Israel era escravo no Egito. The of Israel, were in Egypt. Eles estavam lá por mais ou menos 400 anos. They were there for about 400 years. Agora era o tempo em que Deus queria libertá-los. E Deus então tinha esse propósito. O propósito dele era livrar, libertar o seu povo. So God had a purpose. His purpose was to set his people free. Mas e, com o propósito de demonstrar o seu poder, ele estava enviando as pragas sobre o Egito. show his power, he was sending down the plagues upon Egypt. Ele já havia enviado nove pragas. So o coração de Faraó estava endurecido. Mas dessa vez o Senhor sabia o que estava fazendo, ou sempre soube o que estava fazendo. But this time God, knowing what he needed to do. E ele sempre soube o que estava fazendo. Mas dessa vez, esta esta última praga era para matar os primogênitos. Porque Deus queria revelar a si mesmo não somente para os egípcios, mas para os israelitas. God, time, Israeli. O tamanho do sacrifício que é perder um primogênito. The that it is to lose a child. Então Deus dá essas instruções. So God gives these instructions. O pedido de Deus parece ser simples aqui quando lemos na Bíblia. We, we Mas quando nós vamos analisar direito, certo? Nós vamos ver que não era algo tão simples de se fazer. it, De fato, se nós trouxéssemos essa essa prática para nós hoje, In fact, if we brought it to us today, Deus iria diria dizer para você tome um cabrito. He would say get a, a cordeiro, a uh, lamb e você mate esse cordeiro. Mas tem que ser um sem defeito. But it has to be one without any tem que ter um ano de idade. It has to be one year old. Você tem que guardar este cordeiro por 14 dias. You have to keep this lamb for 14 days. Do dia 1 do mês até o dia 14 do mês, do primeiro mês. From the first, first 14 mês. Você tem que matar esse cordeiro. You need to kill this. Toda a sua família tem que estar junta. You need to, your whole needs to be tem que estar dentro da casa. Need to be the house. Vocês têm que assar esse cordeiro no fogo. You have to cook this lamb on the fire. Não pode ser cozido na água. You can't boil it. Você tem que pegar o sangue e passar no, na nos umbrais das portas. Você tem que fazer isso pronto para sair. e you need to do this. Ready to go, to com as leave. sandálias nos pés, With your on your feet. com a sua roupa vestida, With your on your back. você precisa estar com a sua mochila nas costas, you have to have your bags Você tem que estar pronto, ready to go. Mas isso vai ser à noite. This is gonna be at night. A Bíblia ainda diz que eles tiveram que passar a noite toda acordados. Also to stay awake the night, the Bible a Bíblia says. diz que ninguém dormiu. The Bible says that no one fell asleep, a não ser na terra do Egito, except for the Egyptians. Por quê? Why? Porque eles não criam no que Deus iria fazer. They didn't that do it. Mas é muito, estou querendo que você entenda que aquilo era algo que não era muito fácil de fazer também para os judeus. But I want to, to point out that in that time it was also pretty difficult to do all this. Porque things. Deus disse: vocês vão ter que comer essa carne. Com pães sem fermento with bread, E vocês têm que comer também com ervas amargas have to eat it with herbs. Alguém aqui já comeu pão sem fermento? Quem já comeu pão sem fermento? Uma, duas, três É, é o tipo de pão que você come todos os dias na sua casa? Será que é gostoso comer pão sem fermento? Do you think it tastes good? É bom comer pão sem fermento? Is it good? Não é bom? No. É interessante isso. Interesting. Por que, que Deus queria que eles comessem o pão sem fermento? Por que Deus queria que eles não pão sem fermento? Por que eles queriam que eles, que Deus, Deus queria que eles comessem o pão com ervas amargas? Se, se fosse você, o que, que você diria para Deus? If you, what would you say to God? Talvez você diria, mas Senhor, say, But God, eu já estou aqui há tantos anos, já nasci como escravo nessa terra. Eu tenho sofrido tanto, I've so much, tantos problemas, so many eu tenho apanhado, I've been eu tenho sofrido. Os meus filhos são escravos. My children are slaves. Couldn't you just come and let us go? Couldn't you just strike down Pharaoh, e deixar a gente sair? Por que eu ainda tenho que fazer mais isso? Esses são os tipos de questionamentos que nós temos na nossa vida. Porque às vezes, quando Deus nos pede algo, parece ser tão difícil It seems to be so difficult. Por que que Deus quando nos pede algo parece ser tão difícil? So quando nós olhamos essa situação, talvez aquela aquela comida, aquele, vamos dizer, aquela cerimônia. Food, ceremony, não pareceu algo tão difícil para os judeus? Porque eles estavam com uma expectativa. Hope, they had hope. Qual era a expectativa que eles, hope? eles tinham? Eles tinham a expectativa de serem livres. Serem libertos da escravidão. Be freed from Mas não para aí. But it stop there. Porque a Páscoa não parou somente, não foi somente um evento. But Easter wasn't just one event, it didn't just stop there. Ao mesmo tempo que Deus pediu eles que fizesse isso. Time this, Deus disse, vocês vão celebrar isso todos os anos na, na, na nação de Israel. He said, that you guys are gonna celebrate this all the time every year, in the land of Israel." Por todas as gerações. Não tem fim. There's no end to it. é até o fim do mundo se it's eu posso an, dizer isso era uma ordem de Deus it's an order from God. então no primeiro ano so in the first year, quando eles tinham uma expectativa de serem libertos when they had hope to be freed, talvez eles fizeram isso com, com um coração alegre talvez fizeram isso Joy in their comendo ervas amargas, eating those bitter herbs, comendo pão sem fermento, eating unleavened bread, talvez tudo estava muito bom para eles. Maybe everything was delicious. To Porque learn. eles sabiam que Deus iria libertá-los. them free. Mas no segundo ano depois de liberto, But the year after they were freed. depois de 20 anos depois de liberto, after 20 years of being freed. 30 anos depois de liberto, 30 years. Talvez os filhos perguntassem para que que nós vamos ter que comer isso de novo esse ano. Você já fez essa pergunta? Have guys ever asked Você já viu alguém que se converteu, a, a, vamos dizer assim, há seis meses atrás? Have guys ever seen someone who's become a believer? Six months ago. Como que é essa pessoa? Essa pessoa vai para todas as reuniões da igreja com uma alegria muito grande no coração. Porque Deus libertou essa pessoa. God set that free. Porque ela sente a presença do Espírito Santo. They feel the of the Holy Porque as coisas agora são diferentes. Because Now, things are different. Elas têm uma expectativa muito otimista do futuro. They have a very optimistic outlook in the future. Mas você já viu um crente abatido, desanimado? Have you ever seen, like a worn -down Christian? Um, um crente que já tem 20 anos de crente? A Christian that's been a Christian for 20 years? Que começa a questionar todas as coisas? To Por que é que eu tenho que orar de joelhos? Why do I have to pray on my knees? Por que é que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que ler essa Bíblia tantas vezes? Por que eu tenho que ir para a igreja todo domingo? Talvez este era o mesmo tipo de atitude que os israelitas tiveram diante da Páscoa. do Passover. Quando nós vamos fazer uma comparação com a Páscoa de hoje. To now, Easter now. o que significa a Páscoa para você to you guys? diga para a pessoa que está ao seu lado o que é que a Páscoa significa para você responde, pode responder é alegria ou tristeza Is joy, ah, eu fico muito alegre oh, I feel really happy. porque eu ganho um ovo de Páscoa desse tamanho, Because de chocolate, like a, a chocolate This big. É uma maravilha. Oh, it's great. Eu fico ansioso para chegar a Páscoa. I'm so ready for Easter. Eu ganho um coelho de presente do meu namorado da minha namorada. I get a, a a bunny. girlfriend. Com muitos ovos de Páscoa. With many little eggs. Páscoa não bota ovo, irmãos. Easter's not about eggs. A Páscoa não tem coelho. Does not have Páscoa começou com o povo de Deus. With the of God. E Páscoa tem o significado de Deus. And Easter has the significance of the people of God. Você sabia que o inimigo quer deturpar o significado das coisas de Deus? Did you know that the enemy wants to dis The things of God. Para que nós percamos de vista quais são os propósitos de Deus Nós precisamos estar atentos a isso we need to realize that. Eu quero então que você entenda algo muito importante so, you guys understand something very important. Diante de tudo isso que eu tenho falado Through everything that I've said, Nós precisamos entender que o propósito de Deus era manter a memória do seu povo viva O propósito de Deus Easter Deus queria que Israel nunca se esquecesse. Ele queria que Israel nunca se esquecesse. O que Deus havia feito por eles, o que Deus havia feito por como Deus os libertou com mão poderosa, como Deus os libertou com como Deus agiu matando os primogênitos, como Deus agiu matando os primogênitos, mas Deus tinha uma mensagem muito maior do que essa. Mas Deus tinha uma mensagem muito maior do que Message. Qual que era a mensagem de Deus? What was the a mensagem de Deus é a relação entre a Páscoa e a relação entre Jesus. Porque nós sabemos como cristãos que aquele cordeiro que Deus mandou matar, de fato o cordeiro que Deus preparou para tirar os nossos pecados and the lamb that was killed to take away our sins se chama Jesus Cristo is called Jesus Jesus Cristo é o cordeiro Jesus Christ is the lamb. o sangue que foi derramado e foi, foi passado nas, nos umbrais da porta o blood que foi Put on the door é o sangue de Jesus que nos cobre de todo o pecado nos limpa, nos purifica de todo o pecado para que nós não venhamos enfrentar a segunda morte a morte espiritual so that we may not have de fato que Deus, essa é a mensagem direta para nós That's God's message directly to us. para os cristãos the Christians. nós não somos nascidos em Israel, We were not born in Israel mas nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo We were adopted e quando Jesus Cristo morreu And when Jesus Christ died, ele morreu não só pelos judeus he died not only for the Jews, mas ele morreu por nós também for us well. e quando nós recebemos Jesus, And when we receive Jesus é como se nós estivéssemos passando o seu sangue nos umbrais da porta da nossa vida a Bíblia diz claramente que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal a Bíblia diz que Jesus lamb. Na Bíblia também diz que o Cordeiro da Páscoa no caso, substituído por Jesus. Diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, fizemos, nós já sabemos disso. Quantos aqui sabem disso? Levanta I mean, sua mão. Amém? Amém? Quantos aqui sabem ou sabiam disso já? Amém. Essa é uma mensagem exaustiva na vida do cristão. Mas agora começa a minha mensagem, ou a pregação que eu quero trazer para você. Mas agora vamos começar. The actual nós já sabemos o que é o cordeiro. We know what is the lamb. Nós já sabemos o que o sangue faz e o que é o sangue hoje para nós. Know what blood is and what it does. Nós sabemos o que é o que significa Faraó na nossa vida. We what Pharaoh is in our O que o que Faraó significa na nossa vida, amigos? What Pharaoh in our life? Represent. Huh? represent. in our life? Sem medo de dizer. Anyone? O diabo. The devil. E o que o Egito significa? What does Egypt o lugar de escravidão do pecado. The place of to sin. Quando nós recebemos Jesus, o sangue de Jesus nos livra da morte eterna. O sangue de Jesus nos Believes us from the second, from eternal death. E, de fato, as cadeias satânicas são cortadas e nós somos livres de faraó, ou seja, das garras de Satanás. And we're freed from the chains of the devil. Você crê nisso? Do you believe in that? Isso é motivo de muita alegria. This is a reason for much joy. Mas há um detalhe importante. But there's a small detail. O que é está faltando aí? What's missing there? Os pães sem fermento. The bread. O que é que está faltando? Os pães sem fermento, diga comigo forte, os pães sem fermento. Por que que está faltando os pães sem fermento nessa equação? De fato, eu entendo que sempre o pão sem fermento foi deixado fora das mensagens da Páscoa. Eu sempre encontrei que o pão sem fermento Out of the of Easter. Por que que nós o que que nós podemos dizer então que é o pão sem fermento? So is bread? De fato, se você pensar no pão com fermento, so if you think about bread with yeast, nós vamos ver na Bíblia o que que o fermento significa. What mean? We're o que, look in the Bible. Na Bíblia, na maioria das vezes, não todas as vezes, o fermento majority of the time. está ligado com o pecado. Connected to sin. O, o pão, pão oh. com fermento. Bread with yeast. Significa o desfrutar do pecado da carne. It is to give into the desires of the flesh, into sin. Quantos aqui gostam de pão? Levanta a mão. Eu gosto. Olha só. Eu gosto muito de pão. I like bread a lot. Mas o que O que o pão faz com você? <laughs> Ah, todo mundo sabe o que o pão faz. Everyone knows what Fred what Fred does too. Mas não é gostoso pão? But isn't bread like really good? Não é saboroso. Doesn't it taste great? Pão com manteiga, ovos. Vai falando. Pão pão com manteiga. <risos> bread with butter, eggs. Pão com com ovos. Bread with eggs. O, o pão com mortadela. Bread with salami. Ah, oh, o que mais? Me ajuda. Requeijão. Pão com Nutella. Bread with Nutella. Hum, oh. mais? O pão, pão com queijo. Bread with esquentado. cheese. Esquentado, não é gostoso? Isn't it so good? Mas será que isso faz bem para nós? But is this good for us? Uh, não, mm -hmm. não faz bem. No. Não faz. Aumenta o seu colesterol. cholesterol skyrocketing. Faz você engordar. You gain a lot of é ou não é verdade? Sim, right? vamos ser sinceros. É por isso que o pão com o fermento significa o prazer do pecado na carne. And that's why the leaven bread, bread with yeast signifies giving into sin and Yeah. Yeah what? <laughs> giving sin. Okay, giving sin, okay. Veja bem que coisa interessante. Veja que coisa interessante De fato nós precisamos é, Fazer esta relação com o pecado We have to make this connection with sin. O pecado é saboroso sin is good. É quando kidding. você Você olha assim e diz Como pode esse pecado Fazer mal para minha vida Como pode esse pecado fazer mal Wrong in my life. Porque isso é tão bom. E so não pode ser que Deus não se agrade disso. It can't be that God with this. Não é possível. It is Mas é possível. But it is Porque na boca pode, parecer, pode ter um sabor maravilhoso. Porque na pode bom. Mas o que é que Deus queria então falando? Coma pão sem fermento. O simbolismo do pão sem fermento, irmãos. The of bread yeast significa uma vida de santidade. Signifies a life of holiness. Holiness. O que é que significa o pão sem fermento? What is With, Uma vida using, de santidade a life of Como você sabe disso, pastor? How do you know this pastor? Vamos abrir a Bíblia em Primeira Coríntios? Em Primeira Coríntios, Paulo menciona algo sobre a Páscoa so in Paul says about Amém, irmãos? O que, que significa o pão sem fermento? Is, right that, Não ouvi you? Uma vida de santidade Abriu sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Open your versículo. Veja que no versículo 1. Primeira, 1 Coríntios, versículo 1, 1 capítulo 5. 5, versículo 1. Aqui tem uma história, eu vou contar essa história para vocês. A, story. I'm tell you guys this. a gente vai ficar bastante nesse texto, text a lot, que eu comecei passage. a pregar faz pouco tempo, aquela outra parte era só a introdução, tá? É só para ter certeza que todo mundo entendeu o que significa Páscoa. Really Senão a mensagem não faz sentido. Aqui diz algo interessante. Versículo 1 assim really assim geralmente se houve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia como é não é a ver que alguém abuse da mulher de seu pai so, it is widely reported that there is sexual immorality among you and the kinds of sexual immorality is not even condoned among gentiles a man is living with his father's wife o que que está dizendo Paulo está dizendo What is Paul saying? Paulo está dizendo que no meio da igreja de Coríntios estava havendo uma conversa. There was talk. Havia pessoas falando que havia alguém lá que estava cometendo o pecado de imoralidade sexual. Qual era o pecado deste homem? What was this man's Esse homem estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai, que não era sua mãe, era sua madrasta. He was having relations with sexual, his, relations. sexual relations with his and his stepmother. Stepmother, good. Yeah. <laughs> E aí, olha o que que Paulo diz no versículo 2. Diz: vocês estão em Vocês nem sequer estão entristecidos. With grief. por por não haver tirado de dentro do meio de vocês essa pessoa so that he who has committed this act might be removed from among you. Aí Paulo fala algumas coisas aqui interessantes. And then Paulo says some, a few interesting things here. Ele diz aqui que em nome de Jesus ele já entregou essa pessoa para o diabo para que a carne fosse destruída, so that the flesh may be para que talvez essa pessoa pudesse ser salva no dia de Cristo. So that maybe in the of this Talvez você possa mas como que pode ser isso, pastor? Be, pastor? É que, é que se, se ele fizesse isso, se Paulo, Paulo, como ele fez isso? So when Paul did this, essa pessoa iria passar por um sofrimento muito forte ac é, acometido pelo diabo e através desse sofrimento and through this suffering, provavelmente ele se arrependeria do que ele estava fazendo ou havia feito most likely he would repent from his sins e pedir perdão a Deus and ask to God. e assim ser salvo e no versículo 6, então, so, then, in verse six, Paulo diz assim, Não é boa a vo o vosso orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele diz, Your boasting is not good. Do Don't you know that a little yeast permeates the whole batch of dough? Versículo 7, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O so that you may be a new batch since you are unleavened, for Christ our Passover has been sacrificed. Que que eu disse? que que o pão sem fermento significa? So is The unleavened bread mean? significa uma vida de santidade It means a life of holiness eu quero que você não esqueça isso uma vida de santidade want you guys to forget this a life of holiness e Paulo está dizendo algo interessante and Paul is saying something really interesting here vocês não sabem que um pouquinho de fermento leva a toda a massa saying, e o que é o fermento irmãos o fermento é a, é exatamente o pecado exactly olha o versículo 8 Look at verse 8. No versículo 8, Paulo fala algo interessante. In verse 8, Paul says really Ele diz assim: Façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele therefore, let us observe the feast, not with old ease, or with yeast of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Ele está fazendo uma comparação. He's making a, comparison. a comparação que ele está dizendo the that he's ele está fazendo a comparação entre dizendo que o fermento é a maldade he's the yeast to evil. ele está dizendo que o fermento é a malícia he's yeast to e, ao contrário, ele está dizendo que os pães asmos sem fermento e na outra ele está dizendo é a sinceridade e a verdade. Its and truth. Um pouquinho de fermento toda a toda a massa. A bit of yeast makes the whole batch rise. Então se eu posso substituir as palavras, eu diria. So I words, um I would pouquinho say, de pecado. I say a bit of sin, faz com que todo o corpo esteja em pecado makes it so that the entire body of Christ is in sin. Um pouquinho de pecado na sua vida a little bit of sin in your life, faz com que toda a sua vida em makes it so that your entire life is with sin. Um de pecado na igreja a little bit of sin in the church, faz com que toda a em pecado. makes it so that the entire church is in sin. Ele aqui isso. Vocês estão, vocês estão he was saying this right here, he was saying you guys are proudful. Vocês não estão you guys aren't worried. Porque existe uma pessoa cometendo esse tipo de pecado dentro da igreja. Guys in the this kind of sin. E vocês mantêm essa pessoa aí no meio da igreja, and dentro he, da igreja. E vocês não tiram essa pessoa da igreja. Guys don't kick him out. E vocês acham que está tudo bem? And guys that it's all good. Olha o que que ele está dizendo. Ainda não para aí. Quando você vai para o versículo 9, veja o que Paulo diz. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. I wrote to people. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem na igreja falando esse tipo de coisa, irmãos? Não vos associeis com os que se prostituem. Don't with e não somente com as pessoas que se prostituem, Paulo diz. Not just with the who no versículo 11, olha o que Paulo diz. Look what says in verse 11. Ele diz, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo ser irmão For devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. So says but now I'm writing I'm writing you to not associate with anyone who bears the name of a brother who is sexually immoral or greedy, an idolater or an, a reviler, a drunkard or a swindler. Do not even eat with such a person. Ele faz aqui uma exceção muito interessante. He makes a lineup. A really interesting lineup over here. No versículo 10, in verse 10, ele diz, eu não estou me referindo especificamente ao povo lá de fora do mundo. eu não estou me referindo a eles, porque senão seria necessário tirar vocês do mundo. Eu não estou me referindo a eles, porque senão seria necessário tirar vocês do mundo. Because then I would have to take you guys out of the world. Mas eu estou falando daqueles que estão na igreja. who are in the church. Vestido com capa de crente. With like a Christian's hat. Com cheiro de crente. Smells like a Christian. Com jeitinho de crente. Com o comportamento de crente, like mas que na realidade reality, estão cometendo pecados de imoralidade sexual, are eles são avarentos, eles são idólatras. Eles são maldizentes, falam mal de todo mundo. Eles estão bebendo, eles bebem, viram bêbados. They're alcohol, they're eles estão, são ladrões. They're they're Com esse tipo de gente, eu não quero que vocês sentem nem para comer. Está aqui na palavra de Deus. It's here in the Word of God. Por que, que ele não quer isso? Why does he not want this? Por que vocês acham que Paulo não quer isso? Why want this? Porque ele diz um pouquinho de fermento. O que que faz? What does it do? Fer fermenta toda a massa. Makes the whole batch rise. A questão é que as pessoas que estão envolvidas na igreja. Those who are in the church, eles que cometem esse tipo de coisa. That these kinds of things. Eles têm a capacidade de influenciar as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. They have the to influence everyone around them. e fazer com que as pessoas sintam que não há nada errado nisso. And think that nothing wrong with this. Isso não é verdade, irmãos. That's not true, Porque um pouquinho de pecado leva todos a pecar. Because a little bit of sin, makes everyone sin. Aí Paulo introduz a Páscoa. And then Paul introduces Passover, o que é que tem a ver a Páscoa com isso? A Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus. The o sangue de Jesus, the Jesus é o único sangue que tem poder para nos limpar de todo pecado. Você gostaria de tomar banho e depois mergulhar lá na lama de novo? Like Você faria isso que eu vou dizer agora? Would you do this, what I just said? Você tomaria banho would you take a shower, Ficaria pronto para dormir right to go to sleep, Depois você sairia e deitaria na lama E depois você voltaria para deitar na sua própria cama Você faria isso? Would you do that? Claro que não of course not. Porque o primeiro banho because the first bath, Foi invalidado porque você deitou na lama Porque o primeiro banho não era Didn't do you then just into the mud again. And some people think that you can do that with the blood of Christ. A, they think that you can be washed by the blood of the Lamb, que é a nossa Páscoa, which is our Easter. E de repente ele continua com os mesmos pecados. And they just to sin. E pensa que o sangue continua deixando ele limpo. And they keep that the blood is keep them. Isso não é verdade. That's not true. Isso não funciona dessa forma. It work that way. A nossa Páscoa é Jesus. Our Easter ele morreu para que nós fôssemos libertos do pecado e libertos de Satanás. He died so that will be free from sin, free from Satan. É Por isso que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. That's why he died and on the third day came back. Paulo disse assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. Paulo se Jesus didn't rise and our faith is in vain. Mas Ele ressuscitou But he did resurrect. Ele vive he is alive. Ele nasceu aqui nessa terra he was born here on earth. Ele cresceu he grew up. Ele foi crucificado he was O sangue dEle foi derramado His blood was shed. Ele é a nossa Páscoa is Por isso Paulo diz Façamos a festa da Páscoa com Não com o pecado Com o fermento do pecado That's why Paul said that we don't do a nossa Páscoa, a nossa festa. That's why we don't do our Easter with sin in our hearts. Mas façamos a festa. But we do Easter com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. But with the unleavened bread of sincerity and truth. Se você permanece em pecado, if you stay in sin, depois de ter recebido Jesus como seu Senhor, after having received Jesus with for, as your savior. Você está enganando a você mesmo. You are fooling yourself. E você não está sendo sincero. And you are not being sincere. Você não pode continuar no engano, na mentira. You can't stay in this this illusion. In this lie. É uma mentira. This is a lie. Que vai matar você. That's gonna kill you. Sabe por quê? Porque o sangue não está mais nos umbrais da porta. Quando o anjo passar, When the angel pass, não haverá salvação there will be no para aquele que permanece no pecado. For those who stay in sin. Essa é a verdade. This is the truth. Essa é a verdade da palavra de Deus. This is the truth of the word of God. Talvez nós estamos, nós gostamos de nos enganar. Maybe we like to trick ourselves to o principal ourselves. aspecto da nossa Páscoa é a limpeza, o sangue de Jesus. The most important part of our Easter is the purity, the purification through é, Jesus. É o sangue de Jesus, Jesus, que nos limpa de todo pecado, that us of all sin, que nos faz dignos de ser livres da morte. That lets us be free from death. Mas a santidade but but não pode ser esquecida. Holiness knappy forgotten. Vamos ler um texto em hebreus no capítulo 12. Let's read a passage in Hebrews chapter 12. Esse texto é muito conhecido de nós. Hebreus 12:14. This is a very well known verse. É somente para confirmar aquilo que eu estou dizendo. It's just so that I, to confirm what I'm saying. O que são os pães ázimos? What are the unleavened bread? Diga comigo é a santidade. It's Say with me. Os pães so asmos são a santidade. É a santidade. Is Quando você recebe o sacrifício de Jesus, mas não entra em santidade, When you the of God, but don't enter é como se a Páscoa sua ficar só pela metade. Você está no Egito. In Egypt. Deus mandou você fazer a Páscoa. God said for you to do the Passover, mas você fez a Páscoa and you did do Passover, mas não colocou o sangue na porta ou você colocou o sangue na porta mas não está comendo os pães ázimos but you're not the bread. é muito importante nós entendermos isso It's very for us to Jesus morreu por nós Jesus died for us. mas ele espera que nós comamos os, os pães ázimos sem fermento. Irmãos. He expects us to eat the unleavened bread. Pão sem fermento também alimenta. unleavened bread also fills you up. Olha o que que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Look what it says in Hebrews chapter 12 verse 14. Segui a paz com todos. Pursue peace with everyone. E a santificação, And holiness. sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Peace with e a santificação, And holiness. sem a qual, without it, o que significa essa expressão sem a qual? without it means? Sem a qual? San, sem a without santificação. the holiness? Sem a santidade? Without holiness. Repita comigo sem a santidade. Repeat after me without holiness? Vamos falar juntos sem a santidade. Without holiness? Without holiness now? Let's without go. Without holiness. Without holiness ninguém diga no comigo one. ninguém say it with me no one no one no one louder no one no one verá o senhor will see the lord ninguém verá o senhor no one will see the lord sem santidade without holiness ninguém verá o senhor without holiness no one will see the lord without holiness no one will see the lord without holiness no one will see the lord no one will see the lord no one will see the lord nem o pastor not even the pastor nem a mulher do pastor, nor the pastor's wife, nem o diácono, not even the deacon, nem o papa, not even the pope, ninguém, no one, verá o senhor, will see the Lord sem santidade, without holiness, não engane você mesmo, don't fool yourself. se você estiver em pecado, if you're in sin, deixe o pecado, leave sin, deixe o pecado, leave sin. pecado não é brincadeira, sin is not é como pão com fermento. It's like bread with yeast. É delicioso. It tastes good. É macio. It's soft. Mas no final, But in the end, vai te prejudicar. It's going to mess you up. Vamos ficar em pé. Let's stand up. Diga Jesus é a minha Páscoa. Say Jesus is my Passover. Vamos letter. falar primeiro em português. Jesus é a minha Páscoa. Agora, now, now let's say in English. Now we're say it in English. Jesus, Jesus, say. Jesus is my Passover. Jesus is my Passover. Jesus is my Easter. Easter. Amém. Você crê nisso? Amen. Do you guys believe in that? Vamos comer os pães sem fermentos. Let's eat the unleavened bread. Vamos ou não vamos. Will we or will we not? É o pão sem fermento? What is the unleavened bread? Uma vida de santidade. A life of holiness. Guarde essa mensagem no seu coração. Keep this message in your heart. Em vez de pensar nos ovos de chocolate todo ano, Instead of thinking about eggs and chocolate every year, pense numa vida de santidade. Pense como está a sua vida. Ai, pastor, você fala de pecar, mas nem pego. <laughs> oh, pastor, você está falando de pecado. Eu nem peco. Acabou de pecar. Você apenas pecou. Porque todos têm pecam. Because all have mas tem um versículo na Bíblia que eu quero que você guarde também 1 João capítulo 2 versículo 9. John, 2, verse 9 se confessarmos os nossos pecados our sins, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados just and para perdoar oh, os pecados e nos purificar de todos toda a injustiça And purify us from any injustice. você crê nesse versículo amém vamos orar agora amém. Senhor em nome de Jesus, Jesus. abençoa a tua igreja Bless your nós queremos fazer a Páscoa com os pães ázimos da sinceridade Jesus traz-nos essa sinceridade a paz a paz Peace. e dar-nos esse compromisso com a santidade, Jesus and this, um, commitment commitment to holiness. em nome de Jesus, In the name of Jesus renova as nossas forças Renew our em nome de Jesus, In the name of Jesus. amém Amen. tem alguém aqui que gostaria de fazer um compromisso com Jesus e com a santidade dizer assim, Senhor eu quero ser santo wanna make a with Jesus and se and você say, quiser God, Hoje holding. o Senhor te abre uma oportunidade. Today, the Lord is opening você, an opportunity for you. Se você ainda you. não fez esse compromisso com Jesus, if you haven't made this commitment e quer fazer agora, levante a sua mão aí onde você está. If you made this yet, hold up your hand. Você nunca fez are, isso. If you've never done this, eu vou orar por você. I'm pray for you. Nome de Jesus, alguém? In the name of Jesus, Creio que todos aqui ou a maioria já fizeram. Se você não fez ainda, Hoje é dia de arrependimento. Already, o o Senhor quer visitar o teu coração. e fazer a, a Páscoa dele na sua vida. And wants to make his Easter in your life. Amém. In the name of Jesus.